Pessoal, tal-se bem. Daqui é o Warner e hoje eu decidi tomar uma nova decisão na minha vida. Eu vou acabar com esta barriguinha aqui. Ah não, sério? Eu não queria virando-me em nenhum ginásio porque tenho lhe em casa. E como ele estava a servir de armário, para um guarda-roupa normalmente, porque eu estava com aquelas camisolas e era isso que ela estava a fazer, hoje isso vai acabar. E é assim, eu vou fazer um plano de treinos diários. Vou começar com 10 minutos na passadeira e, como isto não é uma passadeira elétrica, eu tenho que fazer força. Portanto, hoje começamos no primeiro dia com 10 minutos e vamos aumentando o tempo progressivamente. Eu vou tentar fazer um vídeo destes pelo menos uma vez por mês, para vos atualizar como está tudo e tal. Eu neste momento peso 50kg e quero tratar disto e eu espero o máximo apoio da vossa parte. Para isto, porque eu posso não ser capaz, quero-te pedir aí que estás aí em casa, para todos os dias, todos, mas mesmo todos os dias, vais, meu, vais a este vídeo e comentes, orna, vai treinar, que é para eu ter motivação e saber que vocês aí desse lado estão a contar comigo. Para eu ter força, para estar aqui, tenho que deixar o vosso, não? e subscrever, então, bora lá começar. <tos> 0 minutos, consegui correr 1,2 km 200 Quer dizer, correr como quem diz, não é porque Houve uma, aqui umas partes que foram a andar <risos> Mas isso não interessa, o que interessa é que perdi 97 calorias Obvio <risos> que este treino não vai chegar Porque eu tenho que fazer isto todos os dias, todos os dias vou aumentar um minuto De mês a mês então, vou-vos trazer uma pequena atualização Da forma como estou a conseguir processar tudo isto não sei se vou desistir, se vou continuar, eu quero continuar, porque vem a praia e temos que andar juntos todos. E é assim pessoal. Mais uma vez peço que deixem nos comentários, venham todos os dias um de vocês, gostam de vocês. Mas se forem todos ainda melhor, vão todos os dias comentar este vídeo, ornar vai treinar, ornar vai para ginásio. que é a motivação para continuar a fazer isto. E para eu continuar a correr, deixem o vosso like e se inscrevam. Até o próximo vídeo e até lá. Portem-se mal! Tchau! E...